as mulheres lavavam a roupa também na bica, a bica era aonde a, a vinha a mina e hoje está tudo ocupido. Então quando vocês eram jovens, criança na verdade vocês mantinham isso aqui tudo no capim? Não, tudo limpinho. Tudo limpinho. É, a, bica, a bica era né, ali na frente, a água vinha por cima lá. A fartura d'água era tão grande que nascia no barranco as águas. Olha Você só... já põe uma bica de telha é, acabou tudo. Então no, no meio desse mato aí, para frente? É, para frente, tinha a bica onde as minhas irmãs lavavam roupa. E quase todas elas têm problema na coluna. Por porque lavava isso? roupa arcada assim, ó. E lavava roupa família é muito grande. Elas têm problema na coluna até hoje. Por causa do serviço forte. Minha for mãe também era arcadinha assim. E tanto era, trabalhar. Tanto trabalhar. Aí, essa, essa bica, ela trazia água para cá de quê? No Não, cama? a água nascia no barranco. Direto Às no barranco? A altura da água aqui era tão abundante que nascia no barranco. É só você colocar? É só colocava, você achava onde ela nascia, enfiava uma telha dessas arredondada Tele... enfiava ali e, e fazia um buraquinho, a bica estava ali, punha a bacia no chão. Aí, lavava a bica. Então, a posição da mulher lavava era assim, acabava Por isso que a coluna chudió, é. Judió Puxa vida, não. E essas terras aqui, pelo que eu estava observando, já foram, já, já foi dividida. Cada um tem seu pedaço. Cada um tem o seu pedaço, mas é marcado somente com estaca. Quer dizer... Não tem cerca. O que Entendeu? eu acho é correto, né? A união nossa é muito grande. Na união de vocês é fala de sério, tá é. observando o carinho que vocês têm um pelo outro. Não, é, muito lindo. é apaixonado. Você chega, faz não... visita, toma um café, é. conversa, já desce, vai no outro irmão. E a gente não tem assim a visão de dinheiro. Graças a é. Deus, né? A visão nossa é, porque né, para começar a gente não é daqui. É, tá. A gente é farrasteiro. Então, se a gente não conviver bem com as pessoas que você está mais próximo, você acaba sendo muito infeliz. Né? É. é, também é. penso assim. É. É, aqui você está falando algo que Madalena já comentou num vídeo que nós gravamos a respeito disso, que é uma grande verdade. É. E isso aqui vocês mantinha na foice, mantinha na enxada? na enxada. Era limpo, tudo rapado. Aí você vai protegendo, protegendo, protegendo. O engraçado é que depois que nós protegemos tudo, em vez da água estar do jeito está que, está que deveria estar, que deveria estar, mingou. Então eu acho que o que aconteceu, o que abaixou foi o lençol freático o a água continua, com certeza. Aí é, embaixo... Está tá no lençol freático. Só que por causa de furar muito poço artesiano, 80, 100 metros, abaixou a, a o lençol e parou de subir. Hum, Porque entendi. o bairro que nós temos aqui é tudo com poço artesiano. Então, ela foi abaixando as águas. Ah. Como o Ribeirão Preto. que Ribeirão Preto é uma cidade com quase com um milhão de habitantes e é tudo com poço artesiano. E ali passa o Aquífico guarani. E, e no começo era 40 metros, o que não dá Hoje já está com 200 metros. É, é. então baixou É, mesmo. baixou, porque como é que você vai manter uma cidade Daquele de um tamanho milhão que... por artesiano? Não dá, né? É? É. Então. E o que eu admirei aqui é isso aqui, ó. Vocês preservaram a mata. Não, a mata aqui é preservada. Oh, preservou, né? mas preservou mesmo, é. gente. ó. Se a pessoa não tiver muita. Se tiver assim, não tiver coragem, não anda aqui dentro desse mato, não. É. E eu já me apaixonei foi por isso mesmo. Nós temos a maior reserva aqui da, da, da região aqui com o um palmito Jussara, que é um palmito que está em extinção. Eu fui lá. Você foi lá? Fui lá tive que Não, a gente acredita que deve ter ali um, uns 10 mil pés de palmito. Não deixamos ninguém cortar e nem nós cortamos. Porque se nós cortar, vai abrir para outros ladrões vir cortar então a gente não aceita cortar e aumentou demais a conta e através do palmito veio os tucanos que aumentou o macaco salak que está em extinção aumentou né e, e vai aumentar outros bichos então, é, a gente tem que eu acho que a gente tem que largar aonde a gente está melhor do que se achou com certeza e, e aqui foi está sendo meu pai foi e a preservação ficou muito melhor do que quando ele veio para cá. Não dá porque pra gente ver, né? É porque quando ele veio para cá tinha muita queimada, muita. E, e eles plantavam arroz nas várzeas, assim, e acabou é, assuriando todos os, os riachinhos. Uhum. E hoje não, hoje a preservação aqui é total. Não, é, aqui deve quando... até tá top mesmo, tava. Quando, Quando eu era menino, eu tô com 58 anos, mas via falar de onça, tá mandando a bandeira, mas lá muito longe. Hoje nós temos aqui a onça parca, que sempre está aí. Ah, tem um tomando a bandeira demais um da conta. É. Quatique, quase não tinha, tem bando de 40. Olha que Fora, bom. Paca, tem... Porque, Porque não mata, mata vai preservando. preservando. E... E não tem... aceita os caçadores vir matar, então é a tendência é aumentar. O povo tem mania de dizer assim, ah, a cidade invadiu o lugar dos bichos, os bichos estão tá indo para cidade. Não. Não é isso, não. É que eles aumentaram muito. A cadeia alimentar deles aumentou. A onça parda aumentou porque aumentou a paca, aumentou o tatu. Hoje ninguém caça paca nem tatu para poder, nem coati para poder comer. Aí ficou o alimento para a onça parda. A onça parda tem bastante alimento. Ela pega e aumentou muito. Então é. ela vai chegando. Se ela aumentar, é territorial. É, sim. Aí ela tem é. que ir para algum lugar. Verdade, né? Não é que ela está acabando, não é que eles tiraram o mato dela. Aqui não. Não, aqui não tiraram, não. não. Cara, não. Aqui Tem o um Lobo Guará. Bastante. O Lobo Guará, Guará vindo para cá, no asfalto ali. Aqui, depois que eu passei ali Cabo Verde, um morto, rapaz, na ah, pista. Agora? É, Nossa. o carro pegou ele assim. Eu conheci por causa do focinho. Focinha. Que é o focinho é. específico e por causa da, da pele dele, que é, é a pele ai, que judiação Depois eu vou mostrar para vocês a, a pata de uma onça parda que o carro atropelou ali. Eu fui lá e tirei a mão e que ela para tá lá em casa. O, então, carro, o carro também deve ter tomado uma... Ah, essa... estragou muito. Estragou muito. Né? Então, andando é. a bandeira é, é muito lento. Sempre tem andando a bandeira atropelada. É, é, atropelado. Mas você sabe é. o que acontece? Teve um tempo que eu dirigia caminhão e eu fui lá pro lado do Mato Grosso fazer entrega. Você vai naquelas estradas lá, quando é a noite, você tá com o farol ligado, eles param no meio da pista e ficam te olhando. É, são muito... São, é... Demais, fica te né? olhando aí, é. tem caminhoneiro que ao invés de desviar, tá é, com mas... carreta, não desvia não, passa mesmo. Passa em cima. É. Eu aprendi a zelar, assim, nessas pequenas conversas que eu fui ver o valor que o é. animalzinho tem, né? É verdade. Olha que foi bom, gente, essa conversa que nós tivemos aqui com ele, com o irmão dele, sobre essa bênção dessa casa aqui, que ele já estava já falando que tem mais... Se não tiver 100 tem, mais de 100, tem mais de 100, aliás, tem mais de 100. Que então foram... o casarão lá é bem mais antigo ainda? Não, não porque essa casa, é. essa casa ah, foi é. feita para eles habitarem, né? É, é, para fazer depois o casarão. É o meu avô, com a minha avó veio para cá, tinha essa casa aqui já velha. Eles vieram para cá porque estava construindo aquela e o meu avô precisava de serrar as madeiras para poder Fazer construir. lá? É, naquele tempo serrava com serra de... Traçador? É. Aí, eu, aí eles vieram e ficaram aqui, porque eles moravam a 5 quilômetros daqui na fazenda do meu bisavô. Entendi. Na fazenda do meu bisavô. Aí a gente vir para a distância ficar menor. É, aqui eles tinham essa outra propriedade. Aí eles fizeram uma casa aqui. Mas é que eu estou observando, Carlinhos? Vocês estão fazendo uma coisa na contramão do que fazem por aí. Eu observei que vocês se reuniram, os irmãos, se casaram e ficaram próximos um do outro, protegendo. Vocês têm uma proteção desde a primeira casa lá, tem uma proteção. Se alguém estranho entrar, eu observei que é uma segurança para vocês. Até chegar no final, alguém já viu, alguém já comentou? A própria palavra de Deus diz que para encher aljava de filhos. É. Isso, e fala, é. fala, exatamente. Ele não será afrontado na porta da sua casa. Não. Então e... aqui é assim, você falou uma palavra certa, vem de lá e, e um vigia o outro já... aqui se está um barulho de madrugada, um já sai para dar uma analisada, o que, é, que, que tá acontecendo? É, para ver o que está acontecendo. É uma proteção, tem só uma entrada? Tem só uma entrada é. É, e o eu, eu achei bonito também. Você chega, você vem lá para cá assim, você entra na casa dos aqui do, do que mora aqui é, é o aqui não essa casa aqui é, é mais para quando é, quando vem de viagem é, duas casas que tem antiga que faz os, isso as famílias vêm aí, aí eu vi para saber se vocês vêm vai lá tomar um café conversa um pouquinho já sai daqui vai na casa do outro irmão é. pra, vocês não têm rixa entre vocês né não. vocês têm amor entre vocês hum. né e aquela rixa que vai aparecer numa conversa vocês conseguem acertar acerta né então uma conversa com perdão, com um pedido de perdão. eu vi isso aí é, é eu vi e é e... difícil ter uma rixa viu Difícil. Às vezes sai alguma conversinha assim, mas os outros entram para dizer, não, isso aí não foi, nada não. não foi, nada Eu observei não isso. Não pode deixar aquilo aumentar, né? Não, não pode deixar. Não cria raiz deixa... de Não, não pode deixar que a raiz de amargura, não. É aqui, não entra em nós, não cria, não. tá aprendendo muita coisa por aqui, nega? Sim. Eu queria é. mostrar para vocês também como, uma, como os nossos avós matavam as formigas antigamente. Hoje Vamos existe lá. o isca a formiga que vocês conhecem. É, a gente coloca lá. Você coloca, a formiguinha vai lá, carrega, leva pra lá e, e morre lá dentro. né Antigamente, existia uma máquina. Aqui é o porão. Aqui é o porão. Essa máquina aqui, ó. Ela chama, ela chama Batalarde, antiquíssimo. É que se vai ela não funciona mais. Aqui você cê... baixou sua mão sem querer. Eu Esse... pulei aqui. Você é. é, bombeava aqui e. Mas dá para recuperar ela, né? Dá. Dá para recuperar ela. É, é, tinha um, um, um bujãozinho aqui que ia. fogo, brasa acesa. As brasas acesa passavam por dentro dessa máquina aqui. E você jogava um veneninho. Na, na frente, então a fumaça da brasa alcançava a formigas lá na panela ela matava. Ah, entendi. Entendeu? Ah, o bujãozinho. O isso bujãozinho tem... Isso, isso ah, você tá. deveria também restaurar, Carlinhos? É, nós vamos fazer um museuzinho. Isso, é, um exatamente, museu, é. fazer um museu da é. família. Esse aqui... Esse era é, o bujãozinho. Esse é o bujãozinho onde ia as brasas aqui, ó. Tá quebradinho o que pé, tudo. Não, mas dá pra, dá pra... Dá pra mostrar, né, aí. Dá, dá pra se eu pegar aqui. isso é isso aqui é enchia de brasa Esse, isso que chamava cardeirão aí enchia de brasa aí encher de brasa viva Sei. é para poder aquecer para poder mandar o veneno lá para dentro das formigas Aí sair aqui nesse nesse cano aí, né aí é de borracha, cano, uma é, borracha. É, enfiava lá e aí daqui que ia nessa outra máquina é, verde é, aqui, cor é, verde daqui que ia. isso é coisa que não aqui. pode ir lá fora também né? Aqui né? eu e meu irmão estamos pensando em fazer uma... Não, mas dá para faz... fazer um museuzinho, sim, e restaurar. Na hora que você estiver começando a restaurar, na internet tem muita coisa boa de, de restauração que eles ensinam, sabe? Eles ensinam como você restaurar. Opa! Ensina a restaurar, né? Ensina, ensina como você fazer todo aquele trabalho de, de, de mexer, com, mexer com ferro, mexer com... com, com enfim... O que for necessário, você vai encontrar. Tem, inclusive, um site muito bom. Um, um site, não. Quer dizer, um, um canal no YouTube muito bom de um rapaz que restaura muita coisa antiga, sabe? Aí você vai vendo e, e merece fazer o um museuzinho, né? A família merece. É, merece. Até alguma coisa aqui. É. Um modo de Então, pelo trabalhar. que eu entendo, onde eu tô registrando aqui, ali passava água. passava Tem um gordinho lá ainda, mas muito pequenininho. Se quiser ir lá ver... E era um corpo grande. Mas não assim de pescar. Não. Não, de pescar não, mas era um corpo, Era um corvo que a água corria. Corria normalmente. Hoje, hoje até correndo um pouco. Ela chega na época da seca, ela chega a secar. Quase nem vê. Ah, tô vendo sim. O reguinho d'água lá. É, só que o, a, nessa época tá.. Mas na época da é, na época da seca, é, não tem nem água aqui. Agora é porque tá chovendo muito, choveu muitos milímetros esses dias para trás, dá para escutar a água correndo é. lá. Isso aqui vocês mantinham limpo, deixava a gente que tá. aqui, era pra encher de Inhame toda fazenda tinha que ter inhame para tratar dos porcos engordar os porcos para poder que não existia óleo ah, óleo esse, esse vegetal aí você tinha que ter porco naquele tempo o milho era mais raro mais difícil não existia adubo químico aí o inhame dava nessas coisas que você cozinhava o inhame e tratava dos porcos por isso que os porcos de antigamente não faziam mal porque o inhame é depurativo e o Olha. porco é tratado com inhame o sangue dele é totalmente limpo. E o porco não fazia mal. Mas faz que o porco fazer bem. Agora tem hoje, o porco é tratado com, com, com ração, milho transgênico e, e hormônio. Mas não tem é, acordo mesmo. Hormônio e outro problema. Ele é tratado com muito antibiótico. Então. É por isso que hoje as bactérias estão ficando resistentes. Por causa do leite. Casaca de leite. Então antibiótico demais, o frango de granja, que é hormônio e antibiótico. Eles descobriram que o antibiótico faz crescer. Pronto, Entendeu? aí já começaram então, a utilizar. Então aí, por que o frango cresce. cresce rápido demais, fora os hormônios. Por que, que tem tanto problema de tiroide hoje? Então, que não tinha... Então, frango de granja. Então, é, é, gente, é... vocês estão ouvindo aí direitinho. É, muito... Palavra de quem entende, não são palavras do cícero, não. E o inhame era entende. cozido nas taxas grandes... E, e, e, e o inhame, a, a pessoa ia comendo junto, entendeu? tá cozinhando, pegava um pedaço, comia. Então o povo era, era saudável, tinha, né? tinha saúde. E ali era o chiqueiro, por acaso? O chiqueiro, por acaso? Não, o chiqueiro não é tão antigo assim não. O chiqueiro é antigo, o inhame era aqui, ó Vou mostrar para vocês aqui, é. meu pai é guardou. Esse aqui é de 1980. É, né? É. Bom, gente, tá, tá vendo isso aqui? Foi o que ele falou. Isso aqui está abandonado porque não mora ninguém mais aqui, tá? A casa aqui é só para quando as pessoas vêm passear, então preservar a casa. Então, portanto, tá nessa situação porque já não mora mais ninguém aqui. Mas dá para ver que isso aqui foi muito utilizado, né? Foi. Muito utilizado. O chiqueiro antigo era aqui, ó. Aqui que meu pai engordava os... os, os capado, capados. Capado quer dizer porque é um porco capão. Ele era... Ele deixava, ele tirava o... o, o, o as glândulas desse... Pra poder ele de engordar. E ele engordava e não ficava com cheiro na carne. Então aí é que tratava de inhame, tratava de... Tantas coisas que, que nós tinham a gordura para poder comer. E você fez muito isso de tratar, né? Porque não, como filha... É, tratava muito. E essa árvore quando você era jovenzinho já existia? Não! Essas árvores foram plantadas depois. Por vocês? É, por nós. Ah, tá. E bom não. E o café que dá na sombra aqui, Carlinhos, você acha que tem uma qualidade boa? O café, para começar o café na sombra, ele não produz muito, você pode olhar aí. Ele pode até dar uma qualidade boa, mas ele não dá uma doçura muito grande, porque o que faz adquirir a doçura é o sol. O sol, né? Mas, é... E também a família toda ficou no café, né? Não, vocês nunca desviaram dessa cultura, né? Não. O, o meu bisavô já mexia com café. E, e, e meu avô, eu sempre digo, meu bisavô meu criou a minha avó, porque o meu outro meu avô era empregado do meu bisavô. Aí a minha avó, que era filha do Capitão J aquele homem que está lá, o primeiro prefeito da cidade de Cabo uhum. Não existiu prefeito ainda, foi o primeiro. Sim. Aí ele... Ele criou minha avó com um café, minha avó com minha avó criou meu pai. O meu pai me criou. E eu criei minha filha e formei ela para dentista em um café. Só no café? Só no café. E hoje ela trabalha aqui perto? Não, ela tem uma clínica em jiguaçu e tem uma clínica em, em, em Sumaré. Sim, conheço é, as duas é, cidades. E, só que a vocação rural dela é muito grande. Gosta da roça, né? Ela quer ganhar dinheiro para comprar terra. Então eu não posso tirar isso dela. Ela não. vai ser sofrida, quem sabe ela não vai sofrer que nem a gente. É, é. é mas um pouquinho é bom, né? É, um pouquinho, um pouquinho, bom. pouquinho é bom. É. É ela não. tem uma vocação rural muito grande. Veio do pai, né? É. O pai é apaixonado. Do é. pai, do avô. Do é. avô. É. Digo é, é. é. é. que vocês todos amam a. a é, a gente a trabalha. Terra. Nós fazemos aqui um dos melhores cafés da região. É o nosso café. Em 2003, quando começou, surgiu o primeiro concurso de café em Minas Gerais, que é o maior produtor de café. Eu fiquei em terceiro lugar em Minas Gerais. Depois eu fiquei em décimo, nós ficamos em décimo terceiro. Depois o meu irmão ficou, o Lauro acabou de dar entrevista para vocês, ficou em 50 da Ilha Nível Brasil. A Aí ilha, já é nível é, nacional. Nível Brasil. A Ilha é, é, é a, a, a maior, é, maior comprador de café especial do Brasil, a Torrevadora, é italiana. Ela compra... É, mais ou menos uns 400 mil sacos de café aqui do Brasil, só que só especial. Sim. É. E o do meu irmão ficou entre os 50. Ele não ficou em 50, ele pode ter ficado em 11 ou 12 tá ou 13. Está é, no meio é, dos 50. Só foi declarado ali de 1 a 10. Ele foi receber o um prêmio lá em São Paulo. E eu fui receber um prêmio em Lavras, eu fui receber outro prêmio em Belo Horizonte. E agora a nível regional... O outro irmão meu, que, o, o, o, o, o ano passado, ele ficou em primeiro e segundo lugar. E esse ano eles ficaram em segundo lugar. Que bom, é? né? Então nós conseguimos fazer um produto bom. Não pela técnica. Acho que é mais pela benção e altitude. É, porque o café, quanto maior a altitude, melhor é, melhor é o café. E o café, pois, né? sabia é, isso. aqui é o lugar que, que, que você manda para concurso, a gente manda, nós temos uma altitude aqui de 1180 metros. E é esse lugar, os caras têm um paladar tão refinado que você manda e é mais ou menos aquele lugar lá que chega lá na frente. Que coisa! É, é um café com sabor diferente. Normalmente é o grão amarelo, que tem o amarelo e tem o vermelho. Sim. O amarelo é mais doce. Então é os que chegam mais na frente... São esses. É. Qual a qualidade? catuai amarelo. Catuaí amarelo. É amarelo. O vermelho é o? O vermelho é catuai também. Tem mais um novo, mas... é. Mas o que chega sempre catuai amarelo. O melhor café que existe é o bourbon amarelo. bourbon amarelo. Esse veio é, de só que Não É, é um dos é... primeiros que chegou aqui. Só que ele é muito difícil de ser cultivado cultivado porque as doenças pegam demais ele. Ah, ele é foi fácil. De lado, é. Ah, isso só é, que ele coisa. produz pouco e dá muito, muita doença. Que então, coisa. Hoje já tem umas variedades mais resistentes. Então você vai mais pela variedade porque aumenta a tua produtividade. Se você não tiver produtividade, você, você não vai ter mercado, seu lucro, não. sai do mercado, né? Não tem. E então quem começou com o café já foram os primeiros que compraram a terra, que no caso são seus avós, é. ou bisavós que seja. É, bisavós. E é. vocês seguiram é, essa Nós Seguimos a tradição. É. A tradição. É. E uma coisa que eu tenho é. observado é só no frio que ele produz bem vocês colhem quero dizer vocês é, colhem a colheita é de, de, de maio até agosto eu acredito é. que vocês entram é. aqui no meio é do mato ma é. vocês entram no meio do mato na, na... na época do frio frio mesmo né é. não é fácil né porque é a época que não chove que o café se tiver chovendo ele não bebe ele não dá qualidade entendi tem que é, estar sempre na seca é, mesmo seca. por isso que Deus já colocou ele para você escolher na seca na ele seca. dá a florada no tempo da chuva e amadurece no tempo da seca. Vocês da seca. É. pegam gente de fora para trabalhar? Pega. Assim, eu digo, Bahia, Minas Gerais, Não, no alto a... lá de Minas Gerais? Nós chegamos a trazer, é, teve um ano, precisamos 80 Bem. pessoas da Norte de Minas e Bahia. Mas aí depois surgiu as maquininhas, aí hoje com as maquininhas uma pessoa produz por 4, 5, aí a gente pega a gente daqui mesmo. Você sabe que a história da maquininha foi em Nova Resende que começou? Foi em Nova Resende, foi uma pessoa lá que desenvolveu de madeira. De madeira, é. é. é e vendeu a, a ideia. A ideia. E hoje ele ganha muito dinheiro. Tá bem de vida, é. né? Que coisa boa, né? Coisa boa. Coisa boa. Pedro, Olha. Na verdade ela foi... O cara pensou lá, lá, lá em Portugal, a colheita da, da azeitona é feita com esse tipo de máquina. Eu já cheguei a ver alguma é, coisa numa é. então, vez. Então aí eles tentaram trazer uma máquina para colher aqui e eu fui assistir. Só que aí, ela estragava tudo o pé de café. Hum. Mas aí o cara olhou e falou, pô, vai tentar desenvolver uma pequenininha e tal e conseguiu. E consegui. Hoje eles estão aperfeiçoando, estão fazendo ela cada vez mais leve. Ela estraga um pouco o pé de café, mas se não fosse ela também, a cafeicultura de montanha não ia permanecer não. E esses cafés que eu vi ali em cima, que eu subi ali, que é aquele de Sidão mesmo lá, pra você escolher: colhe é na mão ou colhe é na maquininha? Colhe tudo na maquininha. E o pano não dá para colocar lá? Coloca. Coloca? Coloca, é O povo tem que, que adaptou. Ele amarra um pano no outro, enrosca um pano no gás. é Tem que adaptar. E o brasileiro é um povo muito criativo, né? É. Porque eu falei, meu Deus, como é que vai colher esse café que vai estar tá amarrado lá em cima e descer com a corda É, não, tem lugar muito mais cheio. É? Tem lugar que é barranco, colhe. E como que, que o trator co... chega? Aí tem uns lugares que chama carreadores, você já faz mais ou menos baseado assim, pra, pra não ser tão trator andar, só que a pessoa tem que carregar nas costas. Que Entendeu? coisa, não. É, é bem sufrido. Eu falo, na hora de plantar assim... A maneira de plantar é que tá, os lugares se... da nossa região aqui, com é o de montanha, se você plantar no lugar baixo, aqui, a jada vem e vai matar ele. Você entendeu? Você tem que plantar na onde não gira. Então a onde não gira, sempre aqui é. na cafeicultura de montanha, já é o nome, já é esse, já é a ladeira. Você tem que plantar ali. Porque o café produz muito bem na, na ladeira. Que coisa, eu vejo esses cafezais aí, é. plano, quase plano, então aquilo ali, se a pegar, mata. Mata. E é. já, na, já na ladeira mesmo, é, no barranco... tem né? o cerrado que eles estão plantando, lugar mais sentado, que às vezes não gia tanto, mas lá eles colhem de máquina. vocês têm uma base, a essas máquinas grandonas aí, o custo para colher um latão de café, que um latão de café de 60 litros, ele fica em dois, três reais para eles. Nós pagamos aqui de 10 a 15 reais. É, eu já vi isso é. lá na região de Cabo do Rio é. Claro é assim mesmo. Então, a, o, o, eles ganham muito mais dinheiro do que nós. Só que tem uma vantagem. A nossa terra é mais fértil. A gente põe menos adubo. Lá eles põem mais adubo. Nós põe menos veneno, eles põem mais veneno. Ah. Porque lá dá mais então, doença. Então tem tudo isso é. aí também. É. Né? Então, tem tudo isso daí. É, é. isso daí. Olha, gente, mais uma vez, eu com certeza vocês estão contentes de estar ouvindo isso. Eu fico feliz e eu gostaria, Carlinhos, de, um, de, um, de amanhã você vai torrar café, não vai? Boa. Dá uma, Boa. Se você me permitir, dar uma chegadinha não, lá com eu vocês. Para vou te mostrar com o maior prazer. Véio. Pra gente fazer um registro disso daí também. É. Eu vou te mostrar os processos também que de secagem. De... Vocês têm torrador ali? Tem torrador tá quanto tempo ali já? É, eu estou, eu lembro, não é muito antigo, não. É uma coisa de. Ali não é torrador, ali é secador. Ah, é, secador. é Aquele torrador então, é lá embaixo. Ah, é, então aquele é, ali que eu tava falando, é Você gente? colocar o grão de café ah, num grau de umidade de 11 a 12. Agora a torrefação aí já é torrado para tirar toda a umidade. Ah, entendi. É. Então ali Porque é amanhã só... Amanhã você vai ver o processo. Ali é parte de secagem. Só secagem. É secagem com a casca. Ainda usa-se fogo para isso? Usa. Usa fogo. Você queima palha de café. Entendi. É. Oi. Oi! Tudo bem? Oi, Léo! Tudo bom? Oi, ela? Vamos lá então agora com eles.